A Caiado anuncia uma novidade para você. É o Service Back, Caiado Pneus. Agora você tem benefícios na sua compra online. Então vamos entender como funciona? A cada pneu que você comprar em nossa loja virtual, você ganha R$ 10,00 de crédito para utilizar em qualquer um de nossos serviços. Ou seja, se você comprar um pneu, você ganha R$ 10. Reais. Dois pneus, vinte reais e assim por diante. Mas atenção! Promoção válida para a retirada do pedido em uma unidade da Caiado Pneus que realize serviços. Consulte o regulamento em nosso site, caiadopneus.com.br Service Back Caiado Pneus, mais um benefício para você!